Aqui rachou, peguei e entortei o prego para ficar bem legal. Isso aqui é uma mão de força, para esse pé aqui não, não, não ficar balançando, nem vem para cá, nem vai é para lá. Prontinho, ficou assim. Agora o puleiro aqui, eu tenho 10 galinhas e 2 galos, então vai ficar bem legal. Aqui eu coloquei uma escadinha que já tinha usado aqui, ó. pois então meus amigos e minhas amigas esse aqui é o novo puleiro das galinhas porque que eu fiz as ripinhas 15 centímetros longe da outra para dar mais espaços olha só bacana então ficou o galo lá ela é, tem tem umas que fica perto da outra já tá quase noite tô com o flash ligado aqui ó para cá temos aqui as outras aqui ó então ficou bem amplo para 10 galinhas. E dois galos está bem legal. Ali a gente colocou uma lona para o vento da noite até risquinho de chuva não, não molhar as galinhas. Um abração, ficamos por aqui e até o próximo vídeo com Zé, Rob do Zé. Tchau, minha gente.